três acordes, tá? Que é dó sustenido menor, si maior e lá maior, ok? A música é só isso, tá? Detalhe, né? Exatamente nesses tempos, ó. Um, dois, três, quatro. 2, dois, três e quatro e um, dois, três, quatro, dois, dois, três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 então, mão esquerda mão direita, tá? Vou mudar o Z. Põe esse aqui, ó. Pronto. <risos> certo. Agora vai vir o Si, ó. ser aqui. E o Lá vai ser aqui, ó. Aí, essa frase, essa frase que eu fiz é aqui, ó. Tá? Ó. Bem devagarzinho, ó.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 você manter essa originalidade tá uma proposta que eu posso passar para vocês aqui de conduzir essa música para não ficar muito parado é você vir aqui ó tá vendo eu até explico para vocês Vou tocar mais uma vez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 da nas asas do teu amor. não é uma música que eu costumo ouvir, então tem que olhar a letra aqui, né? Aí vai seguir a mesma ideia. Como eu amo seu nome. Tem um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Vai nessa ideia, tá?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 Agora vai vir a parte do e se é o som do carpinteiro batendo na porta. Vai ser aqui, ó. Você tá no Lá, né? Aí vem, ó. Tá, eu vou passar pra vocês, ó. Vai ser aqui, ó. Bem devagarzinho, tá, ó.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 você como é que é, ó. um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, aí repete, um,